pronunciou errado tal palavra, não, essa, essa palavra não se usa, blá, blá, blá, blá, blá, eu, cara, cala, cala a boca, mas escuta o que eu tô falando. Felipe, me fala aí, por que os brasileiros não me corrigem? Eu falo, eu converso em português, eu cometo erros, mas eles não corrigem. Eu peço pra eles, me corrijam se eu cometer erros, mas eles não me corrigem, por quê? Quando o nativo tá te escutando, da mesma forma que você também, se uma pessoa tá no seu país, tá aprendendo o seu idioma, você vai estar tá escutando essa pessoa, tentando entender o que essa pessoa está falando. Filtrando tudo o que você entende e fazendo a compreensão total. Você não vai estar tá procurando os erros. É, é tanto que até mesmo no seu idioma nativo, às vezes você está falando no seu idioma nativo, comete um deslize e a pessoa que está te escutando nem se deu conta, também nativo. Como assim? Porque simplesmente essa pessoa está focada em te entender. No meu ponto de vista, eu não vejo problema que os brasileiros não te corrijam. E por quê? Quando uma pessoa começa a te corrigir toda hora, atrapalha a tua linha de raciocínio. E também a da pessoa que está conversando contigo, porque eu já não estou escutando a mensagem que você está falando, senão que eu estou procurando os erros. Quando você pede para os seus amigos, se eu falar errado me corrige, me corrige. Então o cara vai falar, tá, tá bom então, tá bom, eu vou fazer meu trabalho bem feito. Você vai conversar com essa pessoa e essa pessoa vai estar tá no modo assim, tipo ruído o que você está falando. E na, no momento que você cometeu um erro, essa pessoa vai lá e te corrige, mas não escutou a mensagem, a comunicação que você queria passar naquele momento falando em português. É impressionante como a maneira, a metodologia de ensino convencional foca nos erros. Eu já gravei vídeos falando sobre isso. Como eu ensino português para estrangeiros. Como aprender português mais rápido. Eu vou deixar aí nas recomendações. E eu falo sobre isso também, que o foco é muito nos erros, nos erros. Então, por, por a gente ter passado tanto tempo nessa metodologia de erro, erro, cuidado, erro, erro, erro, você desenvolve isso também. Você é tipo, cara, eu não quero cometer erro. Eu não posso cometer erro. Eu não... E vai acontecer de você cometer erro. É inevitável. Você vai cometer erro. Até mesmo no seu idioma nativo você comete erro. Então imagina aprendendo outro idioma. Para você ter noção da coisa, eu vejo que muitas pessoas... Uma aspas aqui. Eu gravei um vídeo sobre vergonha de falar em português. Veja esse vídeo. Como perder a vergonha de falar português. Voltando aqui, eu fico impressionado porque para mim tem mais sentido ou seja, teria mais lógica você ter vergonha de falar português. Eu, tipo, não, não tenha vergonha de falar, Eu, tipo, veja o vídeo de perder a vergonha. Mas se fosse para ter vergonha de falar português, teria mais sentido de falar português com uma pessoa que também está aprendendo português. E por quê? Se essa pessoa está nessa mesma mentalidade de procurar erros, procurar erros, você vai estar tá conversando com medo de cometer erros. E sempre que você cometer um erro, essa pessoa que está aprendendo vai estar tá observando e o avião passando aqui. Então, essa pessoa vai estar tá te observando, procurando o erro. Então, é claro, você fica... É, sob observação, né? Você está falando e você está já esperando aquele corte, né? É, não, não é assim, não. É, pronunciou errado tal palavra. Não, essa, essa palavra não se usa. Blá, blá, blá, blá. blá. Eu, cara, cala, cala a boca, mas escuta o que eu estou falando, né? Tipo, não é uma aula de português. Preferência, fale português, solte a língua, não pense na correção, ok? Neste momento. Mas Felipe, mas como é que eu vou aprender então? Como é que eu vou deixar de cometer erros? Galera, acredite, eu ensino português há vários anos, e muitas vezes no começo eu falava o que estava errado, tipo, isso aqui tá errado. É, não é assim, não. É, corrigia toda hora. E a pessoa continua cometendo erro. Então o que eu decidi fazer foi o seguinte: eu não vou corrigir, mas eu vou me dar conta do que essa pessoa está cometendo erro. Eu sou professor, mas se eu estiver conversando não como professor, não estou numa aula, eu não vou estar. Tá Filtrando os erros para depois explicar todos os erros, é a maneira correta com a pessoa, entendeu? Porque a gente está conversando e eu entendi o que essa pessoa falou e, e resolvi, ok? Comunicação feita, perfeito. Mas no caso de você estar tá numa aula, aí sim você. Ah, é, fulaninho cometeu erro com essa palavra, ok. A pronúncia errada e tal coisa, ok. E você não, não fala nada, você escuta. E já depois, você começa a usar essas palavras de forma correta. Você encontra uma desculpa para usar a mesma palavra de forma correta. Então se você fez a pronúncia, tipo... Uma, uma pronúncia que o pessoal erra muito em português. tipo Razão. Fala ração. Ah, você tem razão. Ah, você acha que tem um razão? Ah, sem assim, razão. Entende? Então você fala, você não corrige literalmente, você repete de outra forma, usando a palavra correta. Fazendo a, pa a palavra correta, ou a pronúncia correta também, ou os dois. Então basicamente vai ter um momento para você ser corrigido e vai ter um momento de pra você praticar. Eu prefiro deixar as pessoas, principalmente as pessoas que estão aprendendo português, soltas. Deixa a pessoa falar, deixa pegar confiança. Se você está entendendo tudo, perfeito. Exceção. Se essa pessoa, se você usar uma palavra, você pode falar assim, cara, se eu usar uma palavra, um falso amigo, que muda totalmente o significado, e você não entendeu nada que eu estou falando, me corrige. Aí sim, tudo bem. Porque você faria isso até mesmo com o seu idioma nativo, falando com seus amigos. Uma pessoa usa uma palavra e você fala, cara, você tá, Essa palavra que você está usando, é no sentido de quê? Você está quer... você se referindo a quê? E a pessoa explica. Tipo, quando acontece... Aquele... Ah, não, não então nesse caso seria tal palavra. Ah, ok. Por quê? Porque muda o sentido do que você está comunicando. Mas quando é coisa minoritária, é muito chato você conversar com alguém que está cortando toda hora. Para para pensar aí nas vezes que você está falando de algum assunto, que talvez você não tenha tanta afinidade com aquele assunto, mas as pessoas estão entendendo o que você está falando. O que é que você quer falar sobre aquilo. E uma pessoa começa, isso se diz tal coisa. Isso não sei o quê. Isso blá, blá, blá. E, e você... Eu vou ficar calado. Algumas coisas que você pode colocar em prática é de você se escutar em português. Você pode se gravar em português. Isso acontece comigo também, falando em espanhol, inglês, em português também, que você se escuta e você capta algumas coisas que você pode melhorar. Outra coisa é de você, quando estiver conversando com nativos, você não somente escuta o que essa pessoa está falando, mas você vai estar tá atento, vai estar tá filtrando Diferenças do idioma, coisas, palavras, expressões, pronúncia, que você se dá conta que você está fazendo, está tá pronunciando diferente, eu estava usando uma palavra que não é. E assim, ah, essa pessoa está usando essa palavra assim, eu estava usando de outra forma. Até mesmo antônimo, sinônimo de uma palavra que você tem no seu vocabulário passivo, que é aquele que você entende, mas você não fala. E quando você escuta, você caramba, eu vou começar a usar essa palavra na prática. E aí você torna o seu vocabulário passivo em vocabulário ativo, ok? E para fazer isso, eu volto a falar que até no seu idioma nativo você tem que se expor. Você tem que usar essa palavra várias vezes para que essa palavra se torne parte do seu vocabulário. Outra coisa que pode acontecer também é que vocês que estão aprendendo português podem estar conversando com um nativo um brasileiro e o nativo escreve errado ou fala errado. E como você está aprendendo, você... Caramba, eu estava falando errado? Ou, ou é o nativo que está falando errado? Não, não, não. Eu acho que eu estava falando errado. O nativo não vai estar tá falando errado. Mas acontece demais, galera. As pessoas cometem muitos erros gramaticais. É impressionante. Aqui também o pessoal fala espanhol. Eu vejo erros impressionantes. E eu não esqueço nunca, de uma vez, eu estava na Argentina, e uma pessoa mandou uma mensagem para mim falando estou yendo, ou que não sei o que é yendo. E colocou dois L's, tipo yendo, como L-L-E-N-D-O. Yendo. E eu escrevia yendo, com, com Y. Quando eu vi, eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida. Será que ela escreveu errado? Ou será que eu estou escrevendo errado esse tempo todo? Daí eu fui procurar na internet, né eu escrevia daquela forma. E realmente, eu estava escrevendo correto, eu que não sou nativo, Estava escrevendo correto. E a pessoa que era nativa, não, estava escrevendo errado. Agora imagina, se você está aprendendo português e você tem essa, esse desafio de fazer correções, porque você tem que se propor a fazer isso. Porque nem mesmo os nativos, se o nativo não se propõe a fazer correções, Vai passar décadas, a vida toda, cometendo erros. Escreve muito mal, comete muitos erros. Mas por quê? Porque acontece que muitas vezes que as pessoas não, não vão se dar o trabalho de fazer correções. É tipo, para quê? Isso acontece muito com as pessoas que não, não leem muito. Não vê as palavras escritas com muita frequência. Então, claro, se você não vê, você escreve como, como soa a palavra. Você pensa que é daquela forma escreve. E você, morando no país nativo, escrevendo a vida toda errado, e o outro nativo, seu companheiro, seu amigo, não vai te corrigir. E você, caramba, quantas pessoas já viram escrevendo essa palavra errada e não falaram nada? Imagina, você tem que traçar esse objetivo. Tipo, eu, eu quero melhorar o meu nível de português ou do seu idioma nativo. Para fazer isso, você tem que ser mais consciente, você tem que estar tá mais atento, mais atenta aos detalhes. E sempre que você vê algumas palavras que, nossa, essa palavra se escreve tão diferente... Tipo, tem umas palavras em inglês né que tipo se escreve... Bem diferente do que soa, né? Você pensa que se escreve uma forma, você vai ver escrita a palavra você... Nossa! Ou você tem palavras que você, sempre que vai escrever essas palavras, você... Como é que é mesmo? Como dica para vocês, se você não está 100% seguro, não tem certeza absoluta que essa palavra se escreve dessa forma, porque muitas vezes acontece, né? Você vai escrever você... Hum, não sei se é bem assim, né? Você vai lá no Google e você faz uma pesquisa, ok? Coloca lá, procura uma frase com essa palavra para ver se realmente se escreve dessa forma. E aí você vai lá e corrige. Antes de cometer o erro de enviar essa mensagem para alguém, né? Você está escrevendo e você... Não, e você tem a dúvida. Você despertou a dúvida, é... tem algum motivo né? por trás. Alguma coisa aconteceu. E você vai lá e corrige. Então o ponto é esse. Mais importante do que as pessoas te corrigirem quando você fala, é que você se proponha a aprender aquilo. E para você aprender aquilo, você não necessariamente precisa que as pessoas te estejam corrigindo toda hora, você, você tem que estar mais atento ao que você está falando com as pessoas, ao que você está lendo, ao que você está escrevendo. Aí sim você vai se dar conta de muitos erros. E isso vai acontecer em português, em qualquer idioma. Então, pessoal, não se preocupe, não fique com raiva, não fique indignado, porque os brasileiros não me corrigem. É simplesmente porque as pessoas estão mais interessadas em saber o que você tem a dizer. Não o seu nível de português, não corrigir a sua pronúncia, não corrigir uma palavra que você usou errado. A menos que seja uma palavra que não tenha nada a ver, né? Tipo, um falso amigo, você. Caramba, cuidado com essa palavra aqui, porque dá errado, né? Beleza, galera. Gostaria de ver aí os comentários de vocês. Quais são as técnicas que vocês usam para aumentar o nível de vocês de português? Para melhorar a escrita, para melhorar a pronúncia, para aumentar o vocabulário de vocês? Comentem aqui embaixo, nesse vídeo, para que outras pessoas também possam ver e aprender com vocês. E todo mundo vai se aprendendo... <risos> todo mundo vai aprendendo entre si e avançando, beleza? Grande abraço e a gente vê e a gente se vê na próxima. Valeu!